Ainda bem que hoje é sexta-feira, viu? Porque hoje eu estou acabado. E eu ainda tenho que terminar de entregar todas essas Action Figures da Ohio Otaku. Será que foi o Zenitsu que fez esse pedido? Do jeito que ele gosta da Nezuko, eu aposto que ele adoraria ter uma Nezuko só pra ele. Ele tem sorte que essa promoção da Ohio Otaku está muito boa. Vou até aproveitar e dar um combo desse de presente pros meus irmãos. E eles até oferecem frete grátis pra todo o Brasil. Frete grátis, isso é porque não são eles que tem que andar isso tudo. Uma vez eu fui ao centro e os preços das Action Figures estavam absurdos. Absurdo. Compramos carros e camionetas viejas para desarmar. Mas ainda bem que tem action figure barata e com qualidade na Ohio Otaku. E ainda parece que tem três senhas escondidas por aí. E elas dão acesso a uma incrível action figure de graça. Mas isso é só pra quem achar primeiro. É melhor eu ficar bem atento pra não perder essas senhas. Mas ainda bem que eu já estou chegando em casa. Mas espera, isso... Isso está me cheirando a propaganda. Ah não, espera. Ih, rapaz, sou eu. Tenho que chegar no banheiro rápido. Fiz de novo lá de casa. Ufa! Ainda bem que eu cheguei a tempo. Eu estou indo ao centro, vocês querem alguma coisa? Estou cagado de fome. Tchau, só não morro, morro antes de eu voltar, voltar, hein? Se você é um otaku e não mora debaixo de uma pedra, você provavelmente deve conhecer Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba é aquele anime com uma das animações mais braba de todas. Mas antigamente eu era um otaku feliz, não me preocupava com a animação. Mas às vezes eu vi uma coisa meio estranha. Até que eu vi uma coisa totalmente bizarra. Eu cheguei até a ver coisas que eu gostaria de eu vi coisas que eu me arrependo de ter visto. Eu vi o fundo do iceberg das piores animações que eu já vi em toda a minha vida. Então já deu pra saber que eu estava no fundo do poço e consumindo qualquer anime que eu encontrava pela frente. Até que eu conheci Demon Slayer. A animação é um aspecto muito importante de um anime pra mim por isso. E quando eu resolvi assistir sem muitas expectativas aquele anime que estava todo mundo comentando na época, o mundo brilhou pra mim novamente. Demon Slayer com certeza se destacou dos outros animes por ter uma animação de altíssimo nível. Mas isso só foi possível garantir. Graças ao estúdio Table que foi o responsável por essa incrível adaptação de Kimetsu no Yaiba. A Ufotable também já animou Fate, e agora eles estão trabalhando junto com a Royal Vesso para produzir um anime de Genshin Impact. Então assim, os caras sabem trabalhar. E os outros estúdios precisam planejar estratégias para conseguir se manter relevante na indústria dos animes. E seguindo a tendência de sempre apresentar um trabalho absurdamente bem feito e surpreender o público toda vez, isso acaba dificultando o trabalho dos funcionários, que precisam de uma equipe gigante e horas extensas de trabalho. E o resultado disso é o que vemos em casos como a Marvel e no Estúdio Mapa. E nesses casos, há reclamações de funcionários devido ao excesso de trabalho em um prazo extremamente apertado. Basicamente, esses funcionários estão se dando muito mal. Seja trabalhando em CGI nos filmes, ou trabalhando naquelas incríveis animações que a gente tá acostumado a ver. Só que felizmente, isso é uma coisa que pode ser facilmente resolvida com dinheiro. E dinheiro é uma coisa comum entre esses estúdios que fazem sucesso. E por conta disso, a minha expectativa é alta para essa terceira temporada de Kimetsu. A primeira temporada me surpreendeu. A segunda temporada conseguiu superar as minhas expectativas e me surpreendeu muito com aquela luta incrível e emocionante do Uzui e Gyutaro. Aquela luta foi tão braba que quebrou a internet quando saiu o episódio. O Uzui, que foi o Hashira destaque na segunda temporada, o cara tem três esposas e uma personalidade bastante forte. Mas eu ainda quero saber do Muzan Jackson. Será que o Tanjiro vai conseguir transformar a Nezuko em humana de novo? Será que ela vai voltar a ser humana depois de ter sido vítima do Biridin? <risos> Então com certeza vai acontecer muita coisa nessa temporada E pra acalmar a ansiedade da rapaziada Já saiu o trailer da terceira temporada Se você não assistiu, assista E essa temporada vai adaptar o arco da Vila dos Ferreiros Onde vamos ter a participação da Hashira do Amor Mitsuri Que parece que já tem uns boatos de que ela vai ser censurada E o Rashira da névoa Tokito Que dizem que ele é muito brabo Eu quero conhecer melhor a personalidade e característica de cada Hashira Principalmente desses dois novos Rashiras Que vão ser o destaque dessa temporada A terceira temporada tem tudo pra ser incrível e analisando pelo histórico, vai ser uma incrível animação que vai surpreender todo mundo. Da forma como o UFO sempre faz. Mas enquanto não chega essa nova temporada, a gente fica consumindo todo tipo de conteúdo de Demon Slayer. Seja assistindo a vídeos como esse, ou a outros vídeos de Kimetsu que possam nos interessar. Ou até mesmo jogando o jogo do Demon Slayer para passar o tempo. Ou você pode ter o hobby de adquirir itens colecionáveis. Na descrição do vídeo eu vou deixar uma forma de como você pode resgatar o seu prêmio garantido pela Otaku. Aproveita que a terceira temporada está chegando. E já garante o seu combo de action figures de Kimetsu no Yaiba? O meu combo já chegou e você vai perder essa oportunidade? E se inscreva no canal para não perder as chances de participar de outras promoções como essa. Obrigado por assistir e até a próxima!